A Área de treinamento e desenvolvimento, coach, mentoria, programação linguística, o que você quiser colocar dentro desse cesto, ela precisa do cara com duas características específicas. Se você vai para sala ou se você vai para a sessão individual, você precisa ter todas as competências técnicas para ir para frente da sala ou para o atendimento individual. E o segundo, precisa ter uma cabeça de empreendedor. O empresário é o cara que vai botar gente na frente da tua sala ou gente na tua frente para você fazer sessão. Então, essa tua mentalidade você tem que ter. E o cara que vai entregar a sessão ou vai estar tá na frente da sala é o cara que tem a competência para estar lá. Lá na frente da sala Entregar um produto final com qualidade Só que os caras O que eu vejo muitas vezes O cara quer estudar Ele quer ser ali o coach Ele quer ser o palestrante Ele quer ser o treinador Só que ele esquece do lado empreendedor Então, amigo Você precisa desenvolver a tua carreira Sobre duas mãos Duas vias específicas Se você olhar e conversar Todos os caras da área de treinamento e desenvolvimento Que deram certo Que são bem sucedidos Tem as duas mentalidades É empreendedor E é o cara que entrega o produto com qualidade Do contrário Tá perdido